Olá, amigos do Rio Mafra Mix, sejam todos bem-vindos. Hoje temos a satisfação de receber aqui no Rio Mafra Mix o deputado estadual de Joinville, que também representa a Mafra, o deputado Matheus Cadorim, do Partido Novo. E a gente vai discutir alguns temas aqui em primeira mão para você aqui de Mafra, Itaiópolis, a região aqui do lado de Santa Catarina. E um dos desafios que o deputado, a gente estava conversando, inclusive, antes de entrar ao vivo, é sobre o projeto Voz Única Regional, um projeto que visa aí criar algumas pautas únicas para fortalecer a nossa região aqui do Planalto Norte de Santa Catarina, que fica uma região afastada dos grandes centros, perde um pouquinho a competitividade. E nós não temos, deputado, um representante aqui de Mafra, da região, é, que tenha sido eleito. Então, a gente vai ser, felizmente ou infelizmente, vai ter que precisar pegar apoio, e o senhor está aqui pertinho, até eh, o Celso, que também foi candidato a prefeito municipal aqui de Mafra, eh, tem uma parceria, está trazendo também você para cá. E a gente precisa somar, for somar forças agora para a nossa região não ficar tão desassistida. Eu começo perguntando para o senhor justamente isso, essa é questão da voz única regional, quais são suas propostas, quais são as ideias para isso, e seja bem-vindo. Obrigado, Douglas. Um prazer estar aqui falando com vocês. Primeiro, deixar claro que Mafra e região não estão desassistidos na Assembleia. Nós somos já em sete deputados que formamos o Bloco do Norte, que, que congrega aí deputados de Joinville, de Jaraguá, de Canoinhas, né o Nascido em Canoinhas, e que vão ver em conjunto pautas específicas aqui para a região também. Então, eu já, já fui a Campo Alegre, a gente já foi a Itaiópolis, eh, para Canoinhas, agora a gente vem aqui para deixar claro que nós estamos à disposição, buscando informações, insumos aí de, de dados, para entender quais são as principais demandas da região. O Voz Única, né, esse documento elaborado pela FACIS, que já traz algumas demandas é, regionais. Né? O, a questão do Voz Única é que ele traz muita coisa de infraestrutura e relacionada a BRs. Então, não necessariamente é uma pauta que o deputado estadual ele vai ter ação direta, mas nós podemos e vamos sim cobrar das nossas autoridades federais, em grupo, e junto com o restante da Assembleia também, as melhorias solicitadas aqui para a região. Porque a gente sabe quando vem investimento, em infraestrutura, vem também ah, o retorno da vinda de empresas, de, de aumento de desenvolvimento econômico e de, de, de IDH. Né? Então, são pautas que a gente vai tratar aqui em conjunto. E é um prazer estar aqui também sendo um representante da região de Mafra, Rio Negro, enfim, de todas as cidades aqui do entorno. Tá sério, acho que isso é importante a gente frisar, porque, como nós não elegemos nenhum candidato da cidade, é importante quando o senhor fala que vai representar a cidade, porque dá uma certa segurança para a gente saber que Joinville fica do ladinho, dá para a gente fazer as cobranças. É, eu sei que já faz aí um né, começo de mandato, quais são as ações, eu sei que o senhor fez alguns projetos de lei de a, a inteligência artificial, o que é que o senhor para nós uma palhinha sobre isso? Bom, foi um mês e meio, parece que já foi um ano já, a gente começou a entregar bastante coisa. né quando No dia da posse, 45 minutos depois da, da posse, né a gente a gente comemorando lá, nós já entregamos cinco proposições, tanto que minha habilidade de The Flash na, na Assembleia e ficou essa essa essa piada interna lá na, na Assembleia. A gente já, já fez é, é, alguma apresentação de alguns projetos relacionados à parcelamento de impostos como o ITCMD, também a possibilidade de pagamento de pix do por pix, né, de, de, de tributos estaduais que até agora isso só poderia ser feito por, por transferência ou por boleto. Também apresentamos um projeto para retroceder ou para retirar a questão do default, do, de um imposto que, que atravanca aí a, a, o dia a dia das pequenas e médias empresas. E a, um dos projetos que teve repercussão nacional foi o primeiro projeto de lei escrito com auxílio de inteligência artificial. Nós apresentamos na Assembleia esse projeto. Ele visa uma maior transparência na distribuição de medicamentos na rede estadual de saúde. E isso virou pauta nacional porque nós utilizamos o chat GPT, para auxiliar na construção desse conteúdo, desse texto. Então, foi muito bacana ver que a ferramenta pode, sim, nos auxiliar. É, fui eu que fiz, né? eu, eu dei o comando da forma como eu saberia que ela ia entender, ela redigiu o texto inteiro, esse texto foi entregue para o nosso corpo jurídico, para eles avaliarem, ver se estava tudo certo, e estava, então nós protocolamos, e agora ele segue o rito normal lá dentro da Assembleia. Então, isso são algumas das coisas que nós já fizemos nesse um mês e meio, fora, obviamente, visitar todas as... A, quase todas as cidades aqui da região, para que a gente possa estar cada vez mais próximo e realmente ser um representante aqui do norte e nordeste de Santa Catarina, que é uma das grandes forças, se não, a maior força motriz econômica de todo o Estado. É, deputado, para a gente finalizar no nosso bate-papo, eu queria fazer duas perguntas para ti. A primeira delas é viramos uma eleição, virou o um ano, né, oposição Santa Catarina com o governo nacional. Como o senhor vê essa avaliação, na sua avaliação essa essa oposição, o que, que os catarinenses pode esperar desse novo governo, inclusive ah, do trabalho do seu e dos seus colegas na Assembleia Legislativa? E já numa segunda pergunta, perguntando para o senhor a sua avaliação sobre o desenvolvimento da nossa região, qual que é os compromissos que o senhor e o seu partido fez? nossa região. Bom, vamos lá. Primeiro, com relação ao governo federal e o governo de Santa Catarina. Né? Apesar de serem é, opostos, né, um do PL e o outro do PT, é, após a eleição, isso não, não pode importar mais. A bandeira não pode importar mais. Você tem que ter responsabilidades de ambos os lados com relação ao seu uh, munícipe, né? ao, ao povo catarinense e ao povo brasileiro. Então, eu acredito que o, que o governador Jorginho, ao qual eu tenho... É, com muito bom, os olhos ao início desse mandato, já percebo nele uma vontade muito grande de entrega. Ele sim, têm habilidade de conversa, de trazer recursos para Santa Catarina, e a gente vai ter que brigar, né? como sempre Santa Catarina é um Estado que meio que se vira sozinho, né? E a gente precisa, sim, lá pedir mais demandas, porque nós estamos em menor número lá, seja na Câmara, seja no, no, nos outros ambientes. O, o Santa Catarina acaba, acaba perdendo força porque tem menos representantes, mas a qualidade deles, ela se sobressai. Então, com certeza, essa junção de forças vai garantir que não haja nenhum tipo de atrito maior entre o governo federal e o governo uh, Jorginho. Com relação à Assembleia Legislativa, eu já percebi lá que durante esses, esse um mês e meio, quase dois meses que nós estamos lá, é, há um, uma vontade muito grande... De que, de que seja um mandato é, mais tranquilo com relação a entregas Eu, por exemplo, né, já, já conversei com todos eles Mesmo sendo partido novo, conversei com todos os, os partidos Esquerda, centro, direita, enfim Para que a gente possa realmente trabalhar em prol do catarinense Temos nossas diferenças? Temos Mas vamos focar naquilo que importa Naquilo que, que a gente consegue entregar né, Naquilo que a gente concorda E o restante que a gente não concorda Nós discutimos lá dentro É uma questão ideológica Não é uma questão que, que deve prejudicar o catarinense nas nossas decisões e com relação ao Partido Novo o Partido Novo tem muito claro as suas premissas de direito de direita liberal econômica onde nós frisamos que o governo tem que ser cada vez mais enxuto economizar cada vez mais dinheiro por isso que a gente é, é, nega uma série de benefícios que a gente acredita que sejam benefícios para os políticos e que o governo foque, só, foque especificamente, não somente, mas especificamente em saúde, segurança e educação. Quando ele conseguir economizar no que é esbanjado, no que se esvai por conta de corrupção ou má gestão, com certeza ele vai ter mais recursos para investir nessas três coisas que mais importam. E sempre defendendo o empreendedor, aquele que gera emprego e renda. Esse é o cidadão que precisa, precisa ser... É defendido, precisa ser protegido, porque é ele que vai gerar o recurso. O governo não, não gera nada de recurso. Eu, tudo que ele te entrega, ele já tirou de você através dos impostos. Então, isso precisa ficar bem claro na cabeça do, do, do catarinense, é, que nós estamos lá para defender o empreendedor, aquele que gera é, riqueza e renda em, em, em benefício de toda a comunidade de Santa Catarina. Perfeito. Conversamos, então, com o deputado estadual, Matheus Cadorim? É isso, né? Isso aí. Cadorin? E o Cadorim é italiano, por isso que eu preciso ficar balançando os braços para falar. Né? Eu não consigo ficar parado, senão, senão eu fico mudo, né? se ficar com o braço baixo assim. Mas é a gente fala com as mãos, acho que eu também sou é italiano, então. Olha só, para você que nos acompanha pela web rádio, corre lá nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, deixa seu comentário e com certeza essas suas dúvidas a gente repassa aí ao deputado. Olha, a gente vai ficando por aqui. Deputado, mais uma vez, agradeço a sua vinda, registrando a sua visita, prestigiando aqui o nosso jornal, o Jornal dos Rio Mafrenses. Eu que agradeço a oportunidade e sempre que puder, estarei aqui novamente. Tá certo, agora vamos cobrar. O deputado falou ao vivo aqui que ele representa a Mafra e os próximos quatro anos eu serei... O seu qualquer de Aquiles? Ah, ótimo. Se tiver o Douglas lá comigo, vai ser muito bom, porque é um cara que eu já vi, em que é empreendedor, que assume responsabilidade perante a comunidade, e é de gente que nem você, que a gente precisa cada vez mais. Pessoas que se coloquem à frente em benefício da comunidade. Tá certo. Fica também o meu convite aqui para o Celso, que trouxe o senhor aqui para a gente bater um papo também, conversar aí nos próximos dias, falar sobre política, sobre gestão, a sua avaliação. E também agradecer ao senhor... Fica meu abraço aos seus demais colegas lá da Assembleia. E estando aqui em Rio Negro, por Mafra, será uma honra tomar um café contigo. Eu fico por aqui, mas volto a qualquer momento com muito mais informação.